dizem que os melhores filmes ou vídeos são os que começam pelo fim tem aquele spoiler e aí vai pro início meu então começando pelo final e eu vou calibrar agora de volta para ir embora vou colocar 33 na dianteira e 36 na traseira já tá meio frio e isso por quê? Porque vai ficar parada a moto E aí ela vai sair no próximo rolê Com uma calibragem um pouco mais alta Por quê? Surgiu a pergunta, eu fiz já um vídeo mostrando como é que eu faço A calibragem na prática, tá aqui E a galera tá fazendo a calibragem que eu recomendo E tá indo pra casa com essa calibragem Então quando vai voltar pro rolê, tá muito murcho o pneu Só que vocês têm que se lembrar que eu também tenho a bombinha em casa né? Então eu tenho o Gary geri Como você não tem o Gary Gary, eu também não tenho um saco de ficar bombeando Então eu já tô calibrando ele no luxo e aí, chugadinha pro próximo rolê. Aí vem, faz, recalibra, vai pra serra, calibra e tal. É um saco? Claro que é. Mas se faz necessário para quem quer economizar pneu, certo? E também não quer deixar ali quadradinho, porque vai andar em linha reta aqui agora não precisa. Bom, o que eu quero falar pra vocês? A é embreagem testada com o Suseful. realmente você vai perceber a diferença. Ó, oh, estreia. Revit Quantum 2 Gloves, certo? Quem tem a liga pode ficar tranquilo. Tão bom quanto as duas, a grande diferença que vai ficar é que essa tem essa proteção a mais aqui e a Ligue tem três fechos, beleza? Então a principal diferença das duas é isso. Tá, tem o Garyzinho aqui nos dedos também, essa aqui e tal. Mas pra mim a grande diferença é fica aí de conforto. As duas são fantásticas, tanto é que como eu tô... Ah, é, Laciando ela mais Eu corri com a Ligue em Goiânia E as duas são iradas Essa aqui, quem curtiu aí Venom, carnificina e tal ó, Parece um pouco, um carnete Luxo E aí combina com a quanteira aqui Beleza? Bom é, Olha isso que tudo como ficou Ai Olha a corrente, vai Ei, isoma. E o protetor lá embaixo Do pé Cê é louco, Rizoma! E olha, aí está LED no esquema aqui ó do slider, ó, tá vendo? Aí eu mandei uma... Aí tem que colocar a dupla face aqui em cima, a dupla face, só pra dar um... Um mais. Mas ó, ficou um luxo, ó. Alumínio, levinho. Animal. E o bom dessa parada é que é universal, entendeu? Depois eu só faço um outro suporte pra uma próxima moto disso aqui, ó. E levo a pecinha. E fica bonito, não fica? Aí, tio getty. É isso. O Jair andou, hein? Você é louco, hein, Jair? é louco. Você andou, hein? 哥 É do sobe desce, filhos vocês viram? Mancha de óleo tive que fazer um traço diferente, estou testando a embreagem ficou um luxo, eu já sei só para vocês entenderem também, o que, que eu fiz lá? eu fiz a troca de um espaçador e um disquinho, certo? certo. isso não significa que vai durar mais 30 mil tá? então foi uma preventiva que eu fiz você não gasta rios de dinheiro e consegue ficar com um pacote luxo, tá? Então, acho que vale a pena, às vezes, vocês fazerem essas manutenções preventivas. Tá sentindo que a moto tá dando uma morrida? Tá fazendo isso aqui, não sei o que lá? Pô, vale a pena, entendeu? É uma dica que eu dou pra vocês. E eu tô olhando pra lá e não tem nada lá. Mas é que eu vou pensando aqui e falando, entendeu? E outra. Eu tô usando uma UGBene, mas era original 4.3, tá? Cadê a marcaçãozinha aqui, ó? Puta, não sei se vai dar pra ver, mas tá aqui, ó. 43. Deve dar pra ver aí. Enfim. O pneu. Aqui já tá, ó. Aqui já tá chegando, ó. Tá vendo? Tem pelinho. Aí você fala, não, mas olha a marca aqui então. Mas se baseia nisso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não fica se baseando nesse mais fundo aqui, não. Se baseia nesse aqui, ó. Porque daqui pra cá vai começar a escorregar um monte. Então é aqui, ó. Entendeu? A hora que acabar aqui, ó. Já era. Eu acho que mais ou menos. Mas aqui tá bem rentinho, ó. Dá pra ver, ó. Tipo, tem um cabelo aqui, ó. Pô, é isso filhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, eu gosto de trabalhar dessa forma, onde eu tenho uma percepção de repente, é uma dica e tal, e aí a gente faz uma sequência dessa novelinha, e aguardo o próximo né, a Missão Vira é sempre impactante, e muito mais próximo do que a grande parte dos motociclistas fazem, que é o rolê da estrada né, e é isso aí, é isso, então aguardo o próximo vídeo mm Ow.